Oi gente, nós estamos aqui na porta do Brasiliano e vamos já já saborear essa deliciosa feijoada dos sábados. O Brasiliano será um dos sucessos gastronômicos que estarão conosco no próximo Guia Paliano, o guia que será distribuído nos condomínios da Gleba Paliano. Veja o que o Marcelo diz a respeito do Brasiliano. Conheça! Olá, eu sou Marcelo Camargo do Brasiliano. Hoje é sábado e nós estamos aqui com a nossa feijoada, que acontece todos os sábados para você vir com a sua família e com seus amigos. No almoço, nós também estamos de segunda a sexta com um buffet muito bacana, muito especial, que é no um sistema self-service, tá por quilo, para você que trabalha aqui na região ou você que trabalha até mais distante, mas faz questão de vir almoçar com a gente temos até um estacionamento vizinho conveniado e a nossa operação à noite, no jantar à la carte onde nós já estamos há 13 anos servindo você com os risotos muito especiais e que fizeram fama em Londrina e região então, Venha com as pessoas que você mais gosta para conhecer o Brasiliano, né? ou se você já conhece, venha nos revisitar. Esperamos vocês, sejam todos muito bem-vindos.